mudanças de modo geral elas não são fáceis é né? nem uma mudança ela é tão fácil assim para algumas pessoas é mais simples que para outras mas para algumas mudanças tão importantes na nossa vida como alimentação é, você conseguir manter o exercício na sua vida, você conseguir dormir melhor, você conseguir, em várias situações, né, você se sentir bem, você ter mais equilíbrio. Essas mudanças é, demandam bastante, demandam energia, demandam é, você comprometimento, demanda reflexão. E os florais, eles podem nos ajudar é, imensamente em todos os processos de mudança da nossa vida e muito mais, claro.